Saudade do meu pai Que partiu há muitos anos E essa dor de mim não sai Era um homem cristão Um honesto lavrador Sustentou nossa família Com trabalho Você tem o seu Pai. Agradeça e dê o um valor para não se arrepender. Lhe dedique o seu amor. Ele te trouxe ao mundo, te protegeu dos perigos. Deu um abraço nesse velho Ele é seu melhor amigo Da vontade de chorar. Se você tem o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 Vontade de chorar, da vontade de chorar.